Fala pessoal, começando mais uma Mão na Massa aqui para vocês, direto da Universidade Marketplaces. E hoje eu vou estar falando como emitir etiqueta de envio da B2W, tá? Dos seus pedidos da B2W, pelo Bling. Então, vem aqui em Vendas, Integrações Logísticas, seleciona qual foi o pedido, ok? Aqui. Eu preciso gerar uma remessa dele. Gerar remessa. Seleciono ele. Salvo. Salvei. Ele está aqui, ó. Seleciono ele novamente. Enviar remessas selecionadas. Deseja enviar a remessa para sua integração B2W Entrega? Sim. Porque aqui eu estou fazendo a confirmação lá. Ok. Prontinho. E aqui você pode voltar lá. Indicações logísticas. Seu pedido vai estar aqui. Ok? E aí você pode imprimir as etiquetas que você quer. Prontinho. Tá ok, pessoal?